Um dos itens fundamentais quando se trata de decoração é a iluminação. O projeto de ambientação deve sempre levar em conta de que maneira a luz deve chegar aos objetos que compõem o espaço. Conceitos como luz e sombra, iluminação direta ou indireta e luz solar são importantes ao pensar no ambiente desejado. Dessa forma, diferentes dispositivos e materiais podem ser utilizados no projeto. Para falar sobre o assunto, Fazendo Sala foi até o Light Design, Onde conversamos com o arquiteta André Ramos. André, eu agradeço a sua participação aqui no Fazendo Sala. Vamos começar falando sobre é, a iluminação, né, a importância. Como é que a gente pode dar o par, é, é, a partida né, inicial de um projeto de iluminação? Eu quero fazer alguma mudança naquele ambiente, o que é que a gente pode fazer? A primeira coisa é ver qual o uso que você vai ter naquele ambiente para que você possa escolher o tipo de iluminação adequada. Se é um escritório, se é uma, uma sala, se é um quarto. Então, cada ambiente vai ter uma iluminação mais adequada. Isso através de tipos de lâmpadas, de, de luminárias. Então, vai depender da utilização daquele ambiente. Entendi. Falando sobre a automação... A gente sabe que hoje o auge na área de arquitetura, de design, de iluminação, é de fato a automação. Como é que a gente pode fazer no nosso ambiente, na nossa casa? Explica um pouquinho para a gente, Andrea. A automação é um recurso muito importante que a gente tem hoje para utilizar com o projeto de iluminação. Por quê? Porque a automação vai possibilitar você você, no mesmo ambiente, você ter vários tipos de efeitos de luz. De composições de luz, são as chamadas cenas de luz. né? Então, num ambiente tipo a sala, você vai ter os mais diversos usos. Por exemplo, hora você vai estar dando uma festa, então você vai ter um uso para aquele ambiente, hora você vai querer assistir um filme, outro momento você vai estar lendo um livro. Então, através da automação, você pode mudar a iluminação desse ambiente de uma maneira já pré-determinada. Então, você, com apenas um toque, você muda a iluminação daquele ambiente sem você ter que ficar pegando interruptores e escolhendo qual, ah, vou acender agora a sanca da minha sala, a fita de LED ou o spot. Você não vai precisar mais estar escolhendo um por um. Aquela iluminação já vai estar pré-determinada para você. Entendi. É, André, quais são os itens importantes que não podem faltar num projeto de iluminação? O item principal, assim, o primeiro é você ter um bom profissional e saiba realmente fazer um projeto de iluminação e escolher as luminárias mais adequadas, luminárias e as lâmpadas, porque a gente sabe que tem um leque de opções, né? E é de qualidade também as mais variadas. Então, um profissional para te acompanhar e dizer, ah, isso aqui é o mais adequado para você, é o ideal. Adaptar aquela necessidade ao cliente, né? Exatamente. Então, cada, cada... Lâmpada, ela vai ter um uso ideal para uma determinada situação, né? Então, só um profissional né, que estudou para isso, ele vai saber te direcionar para que você tenha um projeto mais adequado para a sua necessidade. Entendi. É, André, voltando à automação, né? É, tem alguma... É, como é que a gente pode... Lógico que só os, os profissionais né, adequados que possam fazer esse, esse projeto mas é, eu sei que futuramente a gente né, daqui a pouco a gente vai estar tá mostrando esses, esses projetos uhum. de iluminação falando sobre es, é, retomando essa automação como é que a gente pode fazer qualquer pessoa pode colocar pode eu tenho um apartamento pequeno ou eu moro em uma casa eu posso colocar fazer essa automação nesse meu ambiente eu acho que é uma dúvida, assim, de modo geral, né? Ah, eu, eu tenho um, um, um apartamento de 60 metros quadrados, ele suporta uma automação? Com certeza. Hoje a gente tem produtos de automação que você tanto pode colocar num apartamento, numa casa já pronta, porque são geralmente produtos sem fio e que você tem um módulo para cada ponto de luz, cada sessão que a gente fala, e você instala de uma maneira muito simples, colocando o módulo no próprio forro de gesso. Então, se sua casa já está pronta, você pode sim automatizar. Como a gente tem os sistemas mais completos, os sistemas cabeados, que a gente utiliza para grandes obras, tipo um shopping, uma área comum de um edifício. Então, geralmente, esses daí a gente usa um sistema cabeado porque ele é mais... Mais robusto, vamos dizer assim. Mais... São projetos mais complexos, Exatamente. né? Exatamente. Mais... Exatamente. E nós trabalhamos com produtos tanto sem fio como cabeado. Então, dependendo do projeto do cliente, a gente vai direcionar, né? Então, se você está construindo uma casa e você quer automatizar a casa inteira, e é uma casa de dois pavimentos ou mais, então a gente provavelmente vai direcionar para um sistema cabeado, porque vai facilitar. A própria instalação, mas se você está automatizando um apartamento pequeno, apenas uma área gourmet, uma sala de estar, então com certeza o, o sistema sem fio vai facilitar muito, então dá pra gente utilizar tranquilamente. Entendi, é, voltando ao projeto de iluminação, a gente vê que aqui na Light Design a gente vê muito pendente, né? É, esses pendentes que a gente pode, dar, pode é, estar vendo aqui, eles podem ser adaptados, quais são os ambientes que são mais adequados para esses pendentes? Os pendentes, eles podem ser utilizados em vários tipos de, de ambiente, por exemplo, no lateral de uma cama, é, em cima de uma mesa de jantar. Então, cada modelo de pendente vai ter um uso mais adequado, né? Então, quando é, você chega aqui na Light Design, você vai ser é, bem assistido por, por profissionais, né? O é. pessoal daqui geralmente é especialista em iluminação, né? As meninas são formadas nessa área de iluminação light design então elas vão dizer o uso mais adequado para cada modelo. então você quer usar um penete numa área gourmet é um determinado modelo. Um quarto é outro, no um lavabo outro modelo. Então hoje não tem mais aquele é, ah eu só posso colocar um pendente em cima de uma mesa. Eu acho que o pessoal que está em casa tem muita gente que é, que acha isso ainda, né? Ah, um pendente só cabe em cima de uma mesa de jantar. Na verdade hoje com essas tendências, né, de de, de arquitetura, de design, de interiores mesmo, a gente tem como adaptar esses pendentes em outros ambientes. Sim, sim. E também os pendentes que nós temos aqui, a maioria, você pode usar com lâmpadas dimerizáveis. Então você pode diminuir essa intensidade de luz ou aumentar nessa graduação de luz. Isso é muito bacana para a gente usar com os sistemas de automação, porque só em você diminuir a intensidade de luz de um pendente desse ou de uma luminária, você já muda a característica do ambiente, já cria um clima diferente. E esse pendente dimerizado, por exemplo, com outras luminárias, na outra composição, já muda de característica o ambiente. Entendi. Essa dimerização, né? Uhum. Ela, é, ela é muito utilizada em quartos infantis, não é isso, Andrea? Isso, em quartos infantis geralmente a gente usa uma arandela na, na lateral do berço, para que você justamente possa ter uma luzinha mais intimista, né? Você pode diminuir a luz daquela arandela, né? Que são as luminárias de parede, para que possa só ver o bebê à noite sem despertá-lo, né? E se você quiser uma luz mais clara, você aumenta a intensidade dessa luminária. Então é bem interessante. E numa sala, por exemplo, a gente pode... Qualquer luminária spot, que são esses de embutir, você pode tê-los dimerizando ou não. É só escolher a lâmpada adequada do modelo dimerizável. Que isso um profissional né, de design ou de arquitetura que pode também é, traçar todo esse projeto para você, não é isso, né? Exatamente. Então sempre o profissional ele vai facilitar muito na escolha adequada da lâmpada, da luminária e na composição como um todo, porque a iluminação está totalmente integrada com o projeto de ambientação no geral. Né? Então, um projeto de ambientação sem um bom projeto de iluminação, ele perde muito. Né? Então, você pode valorizar todo o projeto de ambientação com o uso da iluminação. Verdade. A Light Design ela tem um espaço né, de apresentação, de automação. Isso. Vamos lá conhecer? Vamos, Vamos mostrar aos telespectadores de Fazendo Sala? A OneTouch Automação criou um ambiente aqui na Light Design todo automatizado. Por quê? Quando você vai vir ver um projeto de iluminação, é importante que você veja também integrado o projeto de automação dessa iluminação. Então, para facilitar esse é, esse projeto, esse uso adequado do projeto, a gente já incorporou esse ambiente para que a gente possa conversar numa mesma linguagem, tanto da iluminação como da automação. Então, os clientes que vierem na Light Design, ela já vai encontrar aqui a Unitoach, né, Sim. que já vai fazer esses dois, né? você já vai escolher todos os, os elementos de iluminação da sua casa e a Unitouch já vai fazer toda essa automação, né? Exatamente. E a automação bacana da automação é que você pode integrar não só a iluminação, mas outros elementos, como as persianas, que elas podem ser motorizadas. Deixa eu só mostrar pra vocês. Mostra pra gente. Então aqui só com um toque a gente consegue fechar essa persiana. Posso mandar parar. E, essa, e esse comando, tanto ele pode ser dado no smartphone, como ele pode ser também dado no pulsador na parede. Então vamos dizer que você está com o celular descarregado. Não tem problema, os pulsadores eles também vão funcionar. Só que agora os pulsadores eles têm inteligência, né? então eles não vão acender apenas uma luz ou abrir apenas uma persiana. A gente pode ter uma composição de luz. Então eu posso, por exemplo, mudar a iluminação ou apagar todas as luzes, então vamos dizer que você vai usando sair... apenas um... Um, toque. um toque, então você Entendi. vai sair de casa, não tem o perigo de esquecer nada ligado, então desligou o ar condicionado, desligou toda a iluminação de um só, com um só toque, né? do mesmo modo chegou em casa, dá um toque apenas, liga tudo também, liga tudo na sua cena preferida de iluminação, e aí já ligou o ar condicionado também. E esses comandos você também pode dar à distância. Então, você pode chegar em casa e o ar-condicionado já tá ligado, para você já encontrar o seu quarto, já no clima é, é adequado. Adequado é o que você espera. Exatamente. É, André, eu sei que tem, tem também os estilos de luz, né? Do jeito... É, é... A gente sabe que a luz ela traz tem alguns luzes que traz o conforto né fala um pouquinho também pra gente que esse projeto de automação também tem essa esse né não só a dimerização mas também no projeto de automação é né? isso isso no, na verdade o projeto de iluminação é para falar de luz né é mais mais interessante falar do projeto de iluminação porque é no projeto de iluminação que você vai escolher as lâmpadas mais adequadas para o uso então, por exemplo se você quer um ambiente mais relaxante, você vai utilizar uma luz mais amarelada. Se você quer um ambiente mais estimulante, você vai utilizar uma lâmpada mais branca. Então, essa escolha vem no projeto de iluminação. Isso. Agora, a composição desse projeto, dessas luzes, vai ser feita em um projeto de automação. Então, como você quer, você quer ele mais claro, mais escuro, ou mais lâmpadas acesas, ou mais apagadas. Isso aí você já vai fazer na automação. Você faz a composição na automação. Entendi. Mostra um pouquinho pra gente sobre é, um ambiente fecha, né? Um ambiente mais confortável, mais um cara de cinema. Mostra Pronto. pra gente. Vou mostrar aqui. Vamos dizer que a gente vai assistir um filme. Então eu posso diminuir a intensidade dessa luz. Né? Ou então eu quero dar uma festa, uma reunião. Por exemplo. Então eu já aumentei a intensidade. Quero... É uma festa, é uma festa mais alegre, eu posso deixar esse ambiente mais claro. Né? Então, isso com um toque apenas a gente muda. Então, isso facilita muito, porque, na verdade, eu vim trabalhar com a automação por uma necessidade dos meus clientes. Então, a gente fazia um projeto de iluminação com vários tipos de luminárias, então ele investia naquele projeto com vários efeitos de iluminação, mas no dia a dia ele acabava que não utilizava porque eram muitos interruptores na parede, né? Iluminação de área externa, de jardim, e ele não sabia fazer essas composições. Então ele chegava em casa, e apertava um único botão e acendia. Acendia todas. To uma só, ou então ele acendia todas. E acabava que ele não tinha esses, essas cenas adequadas. Entendi. Então ele investia num projeto. Mas não investir, sabia de fato utilizar, Não né? sabia utilizar. E às vezes também tem a questão da economia, né? Ah, eu vou deixar tudo aceso, mas pode ser que eu durma, né? E não desligue. Na automação pode também ter a programação, né? Isso não é? Pode sim. Vou dar um exemplo que, de uma casa, por exemplo, uma casa que você tem uma iluminação de área externa, de jardim, e você... Acaba que você esquece de acender as luzes do jardim no dia a dia, ou então acende e esquece de apagar. Então você pode programar, coloca um sensorzinho de luminosidade e, e ao entardecer essas luzes já vão acendendo. Né? E acende de acordo com a cena que a gente espera. Então pode ter muitas luzes acesas no dia de uma festa, ou pode no dia a dia só ter algum, alguns pontos acesos no jardim. Já quando for, à noite, quando for mais tarde da noite, às 9 horas, 10 horas, você pode programar para que elas apaguem automaticamente, sem você precisar ir lá e apagar uma por uma antes. Então, isso facilita muito. Você não precisa ir apagar as luzes, elas apagam automaticamente. Então, só com esse movimento, você economiza energia e você também usa o seu investimento. Então, você investir em luminárias para o jardim, você vai usar. Agora, você vai usar com inteligência e com economia. Então é um uso bem mais, mais racional, bem mais inteligente mesmo. Então falando sobre... É, a gente sabe que é, hoje em dia a economia é o mais importante, né? Não só eu, você ou quem está nos assistindo também busca isso, a economia. Então hoje vamos dizer que a automação ela é mais indicada para uma economia? Com certeza, porque você vai ter a utilização mais adequada. Então você nem vai ter luz de mais acesa nem né? de menos você não vai esquecer o ar-condicionado ligado, então vamos dizer no escritório, a gente tem feito muito escritório. Então na sala de reunião você vai ter uma cena lá que vai apagar o ar-condicionado, não vai ter o perigo de deixar o ar-condicionado ligado até no outro dia, para alguém chegar lá... E apagar. E às vezes eu saí para almoçar, né? Tem uma.. É, é, os funcionários também saíram, tem uma reunião, eu posso também, pelo meu tablet, pelo meu smartphone, eu, né? Eu posso também ligar o ar-condicionado, deixar a minha sala de reunião já, já tá preparada para receber os meus convidados. Exatamente. Então a gente tem usado muito em escritórios, em ambientes comerciais ou corporativos a automação. Para deixar esse ambiente mais econômico e facilitar o uso também. Fazendo Sala agradece a sua participação, deixa com a gente é, as suas redes sociais, né? você também é especialista em projeto de automação, de iluminação, deixa para os nossos telespectadores. É, eu que agradeço, para mim falar de automação e iluminação é sempre um prazer, e as nossas redes sociais, eu vou falar do Instagram, é o Então é isso, o Fazendo Sala fica por aqui. Esse e outros programas você pode ir no www.tvdogordinho.com.br Até mais!